É muito fraco. Eu sou igual o Vinicius Júnior. Eu faço gol e chamo de macaco. Oh. É, então sabe o detalhe: que ah, cale no vale, ah, sabe o vacilão, passa a visão até em braile. Ah, é o Vinicius Júnior que só mete mala. Tá vendo o seu caixão? Vini em cima, baila. lá, vai. cima. Do oh. meu caixão você almeja. Eu sou Vinicius Júnior, tô dando um samba em cima na sua inveja. Oh. Você não rima, determina, eu tenho swing, swag, coisa que rouba sua brisa Ele falou que era o Vinicius Júnior, mas faleceu, ele só não foi convocado Acho que agora você tá errado, calma amigo, não tá precipitado Já que você fala sobre o um jogador, lembre do time seu tá salgado. Acho que esse caso aqui é o Rodrigo, só que eu sou o seu raio confundiu errado Não faz sentido, não improvisado, na verdade eu sou o Richard, então vamos esse povo cruzado Meu Deus, é, vagabundo seu foco Enquanto você é Brasil, tô sendo igual Marrocos. igual huh. Marrocos, mas agora sabe que eu mato no trap. Yeah. Não perco o foco, me sinto tipo o Zieck. Agora você perde, você vai tomar um pau. Eu sou tipo Hakimi com efeito colateral. Oh! Não que seja perto, vai é perder pra mim, porque na batida você é nerd. Eu sou Carlos Alberto, seu dono instrumental. Na esquerda ou na direita, morte é unilateral. Oh! Serve pra piada, já que é Carlos Alberto, sabe o que que aconteceu? Hoje, cá tá pra ser nossa, só que o caixão é seu.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 um clone pra eu te matar fazendo um double kill ah, Cê tá no B.O. Não precisa clone, é exército de um homem só. O gato <anden> não passa tá o pano. Tu acha que é malandro? Você quer apanhar com você, Suzano? Eu mando a punchline, não gosto de citar isso, tá virando columbine É, tá virando columbine Mas nas rodas de rima, meu massacre é de freestyle Você que eu? Agora na humildade Tipo Suzana Vieira, bom em a longevidade Em a longevidade só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu tô de snipe A bala tá vindo, caindo, acertando quem vai te matar, sabe que rimando nesse instante não funciona com burros tão tão distante A bala da tá vida ela tá me acertando Bala da tá vida ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma matriz Cê mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado, Você vai entender Guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na matriz cê desvia Sem problema A pílula vermelha da pane no teu sistema Cê não entendeu, é nesse momento Chapolin seu talento tomou a pílula do encolhimento Do encolhimento Então tira um print Guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje se entende no dia seguinte Então tira o um print Hoje eu vim pra botar fogo A tua é. tela vermelha não acabou Eu sou a tela azul dentro do jogo Eu tô tirando um print Não editei no Photoshop Eu fiz no beat Mano, esse é o hip hop Tira um print da minha vitória Contra esse tagarela Tô tirando um print na aldeia capturei tua tela oh! Só que agora você não entendeu Você captura minha tela Mas nem captando na minha mente você pensa igual eu oh! Tá ligado? Agora é alto Eu te mato em presença de palco E só tirando o print de um celular que tu se conecta com algo oh! Vamos. Sabe que agora você fala muito mas você não aguenta a função? Yeah. Evoluiu, por isso que você caiu arrasta minha placa, eu tô de robôzão. Tô dando fuga nos seus tio. só que você tá ligado que eu vou responder eu falei de moto moto, mas não foi a moto que eu queria entender, tu paga pra ver se acha que só você é foda só você quer a bonzona, e é por isso que hoje, eu te dou um nocauto, você vai embora na lona, ei, ela é a zebra por isso que o Black G é a regaça. você é a zebra, eu sou a dote, nada de costa que o jacaré abraça o jacara abraça esse é o de polícia, você vai ser comprado se você ah, falar essa mentira. Por isso que é a sua boca Você fala que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. com você, só que o back que disse acha foda Relaxa, que você não precisa dizer. Você tá ligado que o meu verso é o lema e é por isso que eu rimo no tema. O freestyle em não é lema, se tiver polícia, somente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala? Quando ah, eu rimo, certeza na batida é bala Ei! O que você fala de mim não é um problema Se eu ligasse pro que os outros falaram Eu não tava até hoje na cena Quer fazer pro? você me para Só que o Black tá um bote uh. Eu cheguei e cê saiu de pinote hey. Não adianta parceiro O Black não dá calote hey. Você tá atirando um rima, foi na sua testa, Red sabe ah! que Inteligente, não vai subir o QI. Cala sua boca, porque a boca é que para. Você tá ligando, mano. Que eu só uma Rima Rara. Eu falou que tá atirando rima. E então tu pega esse speed mais rápido que tubala. bala. Oh! Oh. Oh.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 MC. cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Aí, ah, você tá ligado, pupila dilatava, ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima, se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Ah, Quando eu rimo, você tem que estar tá esperto, meu parceiro vai embora mais cedo, tio Lala aqui é certo.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 pra ver se você manda uma rima bom um dia Meu mano, você não tem de qualquer fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara da pamonha com o megafone e o cara grita Caralho, é você tá ligado que você tá por viu